Gente, passando para apresentar o livro do meu amigo pastor Pascoal Piragini, pastor da PIB de Curitiba, tanto uma igreja como um líder, que é referência para nós aqui em Curitiba e para todo o Brasil. Estou sofrendo. Ele trata da questão do sofrimento humano a partir do livro de Jó. Né? Aproveitando os próprios questionamentos é, é, é, de Jó, ele mostra que Deus tem respostas para o sofrimento humano. Ele embasa junto com a exposição e o ministério bíblico dele, que é muito reconhecido, né? experiências e testemunhos daquilo que Deus vem tratando com ele nos últimos anos. Acredito que esse material vai abençoar a vida de muita gente. Para aqueles que adquirirem esse livro, eu estarei dando de presente o meu livro, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. Os dois livros conversam muito, giram em torno do mesmo tema e acredito que a gente pode abençoar oferecendo dois pelo preço de um. Disponível em orvalho.com.